E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e hoje uma recomendação do nosso amigo São Paulo Gamer também A Great Zuko, The Short Tiger Striker Back Vamos conectar com o Google, vamos conectar com a nossa conta Google aqui, não sei se tem níveis e tudo mais Vamos tentar descobrir, dando aquela carregadinha mágica e voltaremos Beleza, agora vai, vai funfar Estamos carregando Eu não conheço nada do jogo Eu não conheço a, a moral do jogo O Suponso me deu o um nome do assim, seu joga que legal Daí, Então tá A medida que o personagem evolui ele Se ele peças importantes para suas missões tá. Que tipo de jogo? Temas incompletos não podem ser alterados é coisa de cultura japonesa, tem a raposinha no meio do, do, do metro todo lotado. Então vamos ver do que, que, que se trata, estamos em 90%. Vamos ver que fim tá levando. Tá, vamos conhecer agora. Essa aí é novidade para mim. Bom, vai começar. Espero, né? <risos> o som tá aí eu Não sei se é só um teminho e tudo mais Angretsuko eu, eu acho que eu já vi algum meme, alguma coisa Desse jogo, mas eu não oh, Presidente, bem-vindo Precisamos analisar o lobby Você pode dar uma mãozinha Por que manda pra mim Finalizar pra você eu já, eu já fui mordido Vamos ver, tem que clicar no bonequinho Tá, vamos jogar não há blocos de construção, tá, acho que eu tenho que fazer algum joguinho para completar alguma missão, deve ser isso ver aqui a tela de carregamento Pensa, pensa, pensa, tá, missão 666 tá, Nossa aqui, eu combino os blocos, tá, é tipo Candy Crush esse tipo de coisa tem que limpar a área, então, será? Vamos ver aqui. Aqui não. E faz a bola aqui? Eu não sei o que faz. Aqui. Ah, tá, entendi. Agora, agora tem que ser corujinho. Já fiz as combinações de todos. Acho que já deu, ai, beleza. Tava lá em cima rapozinho, raposinho, o e a, a coruja sei lá, essa coruja, é o que é? Que eu tô ganhando um monte de coisa toque para pular, não, deixa deixa, deixa eu... o <risos> Igrantsuki tocar um rockzinho mas pode acontecer alguma coisa no lobby ah, de repente eu tenho que fazer esses puzzles para liberar alguma coisa então tá, vamos dar uma olhadinha no lobby tá mandando, vamos lá, Isso aqui é. tem tudo tudo ver aquela a cara de, de joguinho para passar o tempo, construir cidade, essas coisas Ó, tem todo o layout <risos> <risos> <risos> <risos> o lobby está pronto Presidente, muito bem, vocês têm que carregar a decoração que escolher o... <risos> o grande não gosta muito de trabalhar Ele não gosta nada, selecionar um tema para o segundo andar tá, já está aqui a cafeteria ah, e agora? Vamos jogar? Beleza, vamos jogar, vamos fazer mais blocos. Acho que eu devo ganhar coisas à medida que eu jogo e faço as missões, porque eu preciso de estrelinhas, deve ser as moedas, tá? eu preciso de 15 caixinhas, destruo as caixinhas, expl... ah tá, eu faço a linha e explodo as caixinhas. Vamos lá, vamos ver... E agora, lasquei. Aqui faz... Opa, aí agora foi. Ah, eu tenho que esvaziar ela primeiro. Depois ela destrói. Hum, vamos lá. Aí, agora faça só as beiradinhas. Só aquele cantinho agora, a última caixa. Deixa eu ver. Aí, fechou já, Aí ficou loucão, ficou Eu curti esse, esse bebezinho da, comemorando. Hein? Ficou legal, ficou legal. Toque pular, beleza. Deu. Deu? Ganhamos coração, moedinho, um diamante, que eu não sei o que é, e a estrelinha. Mais uma. Vamos ganhar uns itenzinhos aqui, missão. Tem que destruir oito. estourei as bombas movendo e tocando. Olha aqui. Prático. E agora aquilo lá nada combina agora, ah não, aqui, peraí, rapaz, presta atenção, o jogo não vai te bugar desse jeito tá, pensa, pensa aqui, bomba boa ah tá, eu não consigo mexer na, na caixinha então vamos estourando aqui, aqui, agora vai caixinha vazia estourando os efeitos, olha que legalzinho Acho que foi. O resto tudo é bom. Aí, beleza, o resto tudo é bom. Deixa eu sacar vocês. Ah, eu... tem movimentos? Eu tinha reparado que tem um limite de movimento. É o seguinte, fazer 4. Vamos jogar mais um. Agora tô pegando a mãe. Agora são 12. Ah, tem 30... ah agora que eu vi ó lá. Ah, Tem 30 movimentos pra fazer isso. Iné Vamos lá O que, que eu posso juntar aqui? Aqui Tá bom hum, tá, Esse foguinho não me, não me adiantou ainda Ventei. Aí obra. Tem que destruir aquelas lá de cima também Não posso esquecer Cobrinha foi Aqui essa hiena Cobrinha Vamos ver o que eu tenho aqui a bomba Não me adiantou muito essa bomba, na verdade hum. Eu tenho que combinar aqui, ó, é aqui que eu tenho que combinar, beleza, faltam três caixas Ine. Ine Faltou uma caixinha só agora Ixi Maria Ine, Ine. Aí, agora já Ine. Fechou, ele sobrou 17 movimentos, tá bom, tudo grande e ganhando um brinde Só não sei o que esses foguinhos que esses, Essas bombas fazem no final das contas Mas é legal Eu vou jogar vou, vou mais um Vou na fase 5 antes de voltar pra cidade vou Gastar mais um coraçãozinho Não sei quanto eu tenho pra jogar ainda Histórias bombas vão tocando Beleza Ine, Ine. Tá, vamos formar aqui os um parzinho bom tem a bombinha aqui. Não tá, tá, tá. Tem que fechar três, igual aí, 14 movimentos assassino boa. Ine, Ine. aí, foi de bola. A combinação ficou faltando duas ainda. Falta uma agora. Nossa, fiz um aqueles como involuntário, Agora tudo é, é bônus Olha aí Cara, esse jogo de combinação fazia tempo que eu não jogava para distrair a cabeça Mas é bem legal E eu, eu adorei esse meme de comemoração aqui do, do, do Angrotsuki Aí, conseguimos mais um coraçãozinho Parece que aconteceu alguma coisa no lobby Vamos dar uma olhada, ali olha já Não quer que eu jogue mais ali? Que abuso Vamos ver temos um novo episódio, vamos ver. Episódio. Muito bem. Avaliando o estresse. Vamos a, aliviando o estresse. O vídeo será baixado, deixa eu continuar. Não. Coisa a Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para melhorar a minha, minha cafeteira. Cafeteira expressa, muito bem. Duas estrelinhas, tem 13 Tá, tá limpando tudo, né? Vai ter que esperar terminar de decorar! Para! Vamos ver mais a gente vai. Tripadeira ornamental. Não é de branco! Ah, não tem mais. Gastou todas as estrelinhas! Então vamos jogar mais uma fasezinha! E dá pra trocar tem por outro personagem? Ah, olha aqui! Agora eu tenho a corujinha, a secretária coruja pomba sensual. Vamos jogar uma com ela. Não sei se ela tem comemoração diferente, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Acho que não muda nada no jogo em si, né? É só a skin do personagem. Bora, bora, bora vamos obedecer, a gente só ver como é que é esse joguinho, ih missão 43 caixa, beleza aqui vai ser a nossa última missão antes de encerrarmos o vídeo, então vamos fazer com cuidado e fazer funfá Aí eu meti... nossa, eu tinha uma bombona aqui e já virou só em 9, já virou só em 7 Deixa eu ver agora o que eu vou fazer aqui, o elefante. Eu preciso. Quero claro, se eu conseguir descer aquele trem ali, eu facilita um monte. Sobrou só três. Ah, não sei o que.. Nossa! Bombou, bombou, bombou. Ainda sobrou um movimento. Aí beleza, mas ainda tá o direito, não tá a corujinha. Ah, os movimentos que sobram viram bombas. Estão, eu vou ganhando mais bônus ainda. Nossa, tudo que combina me, me gera ponto, beleza pessoal, olha vou, vou, vou dizer o seguinte assim ó, me surpreendeu o joguinho Eu achei que ia ser esses basicão, sem graça, mas é bem legalzinho, é bem divertido E ele tem, ele tem mais de matemática né, ele não é só o puzzle Ele tem essa partezinha aqui de tu ir montando, tô fazendo as coisinhas diferentes Olha, só automático, tudo que eu tinha de dinheiro. Ah, que tá aqui, ó, decoraram automaticamente. Por isso, ó, ele foi botando coisa eu nem vi, ó. Essas prateleirinhas, essas coisas. Devagarinho a gente vai montando essa cafeteira Mas Mas, contudo, entretanto, porém, vai ficar para um outro dia. Certo? Realmente espero que vocês tenham curtido, pessoal. O joguinho é bem, bem divertido. É bem legal. Uh... Tem a temática divertida, tem me, tem um memezinho. Procurem a Gretsuki. se eu não me engano, eu tenho um anime, eu tenho um desenho, eu tenho algo, alguma animação, alguma outra mídia sem ser o jogo da, referente a essa, esse joguinho, certo? Espero que vocês tenham curtido. Vamos matar essa última charada aqui, né? Porque o cara quando fica viciado. O cara quer fazer os bagulhos tudo de uma vez só. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal Braseiro, se inscreva no Alguestório do Web 3.0, se inscreva no Turbina e seus vídeos, se inscreva nos canais parceiros aqui do, do nosso grupo de amigos, né, pessoal? Então, já falei demais, pessoal. Vamos... Agora, agora eu sou obrigado a terminar isso aqui. Ah, rapaz. E já é a vez que conseguimos. E com 12 movimentos de sobra. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.